O Campeonato do Mundo 2022 já começou em Qatar, não sem antes haver uma série de escândalos associados, claro que sim, mas vamos por agora deixar isso de lado e o quero-te mostrar aqui 20 empresas que potencialmente poderão beneficiar com um campeonato do mundo. Quer seja agora no Qatar, quer seja um campeonato do mundo no futuro, seja onde for, estas empresas realmente têm aqui umas nuances que podem beneficiar tremendamente as suas operações e, claro, assim as ações podem subir no curto prazo devido a essas operações melhoradas com o Mundial, ok? Por isso trago-te aqui 20 ações, 20 empresas de vários setores diferentes que uh, podem trazer aqui alguns ganhos extraordinários no curto prazo, ou seja, no espaço de alguns meses. Em primeiro lugar, quero-te falar sobre a Adidas e a Nike. São duas empresas que são muito conhecidas pelos seus equipamentos para desporto. São duas das empresas que mais patrocinam as equipas que participam no Mundial. Tu olhas para os equipamentos deles e vês sempre aqui patrocínios, tanto da Nike como da Adidas, e por isso são duas empresas que vendem muito durante um mundial, durante uma competição deste género. Até porque eles, para além dos equipamentos que os próprios jogadores vestem, também desenvolvem muitas vezes as bolas de futebol ou as bolas de outros desportos, enfim, há uma série de merchandising que é vendido debaixo destas marcas durante uma competição deste calibre e isso ajuda bastante às contas e por isso é que estas empresas investem tanto em publicidade durante estas competições. Okay? Em terceiro lugar temos a Louis Vuitton com o ticker symbol LVMH porque é Louis Vuitton Moët Hennessy e é uma tremenda, tremenda empresa do setor de luxo. O setor de luxo beneficia muito também com as competições do Mundial porque também há sempre um público-alvo com mais poder de compra, que acaba por adquirir mais itens da Louis Vuitton para ir exibir no, no Mundial ou durante as festas que vão ocorrendo no intermédio dos jogos, ok? E ainda para mais, este ano, com uma mega campanha que a Louis Vuitton fez juntamente com Messi e Ronaldo, que ficou muito conhecida, não é? Esta imagem aqui ficou extremamente conhecida por vários milhões de pessoas à volta de todo mundo, foi uma imagem viral. E com isso, a Louis Vuitton pode beneficiar muito, principalmente, pela venda da mala que é aqui publicitada, ok? Por isso, há que estar atento, porque o luxo vende sempre. Depois, ainda aqui no consumo, nós temos a Ambev, AB InBev, que eu também já analisei aqui no canal, e a Coca-Cola como potenciais beneficiados do World Cup, da competição do Mundial de 2022. E a Ambev e a Abinbev, que é Onyazor Butchinbev, se é assim que se lê, que eu continuo a não saber pronunciar direito, são duas empresas que beneficiam muito com a venda de bebidas alcoólicas. Nós sabemos que durante as competições, durante o mundo do desporto, os adeptos ficam fervorosos e acabam por beber bastante, bastante cerveja e por isso são duas potenciais beneficiadas deste campeonato do mundo. Mesmo considerando que no Qatar de 2022 foi proibida o consumo de bebidas nos estádios. Mas mesmo assim, lembra-te sempre que são alguns milhares dentro dos estados a apoiar as suas equipas, mas são outros tantos milhões espalhados pelo mundo todo em casa a ver os jogos juntamente com os amigos e por isso muitas vezes vê-se packs de cervejas a entrar na casa das pessoas. Por isso Ambev e a são altamente beneficiadas e claro a Coca-Cola que é sempre beneficiada com qualquer competição porque a Coca-Cola é dos produtos que mais se consome à volta do mundo. Ligado ainda aqui ao consumo, temos também na parte da restauração, com a Starbucks, com a McDonald's, com a Restaurant Brands International, de qual faz parte Pizza Hut, KFC, Burger King e também a Dominus Pizza. Estas quatro, sem dúvida alguma, são altamente beneficiadas durante uma competição como o Mundial 2022, porque as pessoas precisam sempre comer e têm serviços tão rápidos de fornecer comida às pessoas que acabam por ser altamente beneficiados. Não só nos próprios restaurantes, não só nos próprios locais onde servem as refeições, mas também nas refeições que entregam na casa das pessoas. Lembra-te que algumas destas empresas têm alguma presença no Qatar, mas sobretudo estão espalhadas por todo o mundo e têm serviços de entrega rápido na casa das pessoas e por isso uma vez mais com milhões de adeptos em todo o mundo reunidos em casa de amigos para verem juntos um dado jogo, de repente manda-se vir uma Domino's Pizza, manda-se vir um McDonald's, manda-se vir um KFC, manda-se vir um Starbucks, seja o que for, e por isso estas empresas são altamente beneficiadas com o consumo durante um Mundial. Depois temos a Booking, Airbnb e a TripAdvisor no setor do turismo, que são tremendamente beneficiadas cada vez que há uma competição deste calibre, porque a Booking Airbnb é onde toda a gente procura alojamento, depois tu podes, a partir do booking, ficar alojado ou num hotel de 5 estrelas ou num hotel de 2 estrelas, depende de quanto dinheiro é que uma pessoa tem, mas também no Airbnb em casas próprias de pessoas que estejam a fazer negócio a partir do Airbnb lá no Qatar, ok? E a TripAdvisor, sem dúvida, para recomendações de espaços, de restaurantes, de bombas de serviço também, saber onde é que estão localizadas as coisas que vão beneficiar, muito a empresa. Por isso, estas empresas, principalmente no setor de software, dentro do turismo no setor de software, são altamente beneficiadas. E com elas também a própria Marriott International e a Hilton Worldwide. São duas empresas do setor da hotelaria de luxo e que são tremendamente beneficiadas durante uma competição como o Mundial. Porque se há muitos hotéis e há muita competição no setor da hotelaria, a verdade é que a Hilton e a Marriott são sempre mais beneficiadas, têm um modelo de negócio único, vendem sobretudo royalties, vendem sobretudo o seu nome e depois as despesas acabam por de ficar muitas vezes nos proprietários dos hotéis que vendem a sua marca. E por isso são aqui duas empresas muito interessantes também para considerarmos durante o um Mundial. E claro, com isto tudo, nós, onde é que vemos publicidades a acontecer de todas estas empresas que acabei de falar? Na Google e no Facebook, ok? Ou seja, Alphabet, casa-mãe da Google e do YouTube e a Meta Platform, casa-mãe do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger são sem dúvida alguma duas das empresas que mais beneficiadas podem ser durante uma competição deste género por causa de toda a publicidade que ocorre nas suas plataformas. Todas estas empresas que te falei, desde a Starbucks, a McDonald's, a Hilton, a Marriott, a Nike, a Adidas, etc., todas elas estão a fazer publicidade nesta altura do ano durante a competição, principalmente publicidades mais localizadas lá no Qatar, mas também publicidade em termos globais para todos os adeptos terem a oportunidade de carregar lá numa publicidade e comprar um item. Por isso, estas empresas são tremendamente gigantes. Eu já analisei também aqui no, no canal, por isso vou deixar os links aqui em baixo também, para tu veres as análises que já passei por tanto a Google como a Meta Platforms, a Meta até já analisei mais do que uma vez, e por isso são altamente beneficiadas neste duopólio a que pertencem na publicidade online, ok? E para facilitar as transações monetárias entre compradores, entre adeptos fervorosos que estão cheios de dinheiro para gastar e as empresas que lhes querem vender, nós temos quem? Visa e Mastercard, ok? Estas duas empresas também operam praticamente num oligopólio e são tremendamente beneficiadas durante uma competição como o Mundial. Muitas vezes, principalmente para os adeptos estrangeiros comprarem algo naquele país, seja em que país for, as pessoas têm que usar o quê? Cartões Visa ou Mastercard. Então é, é muito fácil percebermos como de repente tanto a Visa como a Mastercard são beneficiadas durante um Mundial com milhares e milhares de pessoas por todo o mundo a uh, fazer transações com os seus cartões. Por isso são duas empresas a estarmos muito atentos e que normalmente as suas operações beneficiam muito durante o mundial. E por último, por último em vigésimo lugar quero trazer aqui alguma que talvez não se pense logo à partida, mas que pode vir a ser bastante beneficiada com este mundial. Que é qual? Qual é a empresa? Qual é ela? Electronic Arts que okay. é a empresa que desenvolve o jogo FIFA e que, por isso, nestas alturas em que há uma competição mundial, uma competição de renome mundial, de repente a Electronic Arts pode beneficiar muito com vendas aumentadas de um jogo que já é um clássico. Okay? Por isso, fica atento porque pode ser sempre interessante ver os números, a evolução dos números da, da Electronic Arts com a venda deste jogo, que, que é um clássico. Todos nós, praticamente já, já o jogamos, ou na própria casa ou em casa de amigos, pelo menos eu durante a infância muitas vezes ia à casa de amigos para jogar um FIFA com alguém, talvez tu também desse lado já o tenhas feito, ou ainda o faças, talvez ainda o faças, e por isso pode ser interessante estarmos atentos a esta empresa, ok? E agora, depois de te ter dado estas 20 empresas que poderão beneficiar tremendamente com o Mundial, eu gostaria de saber do teu lado se tens alguma delas no teu portfólio, ok? Se investes em alguma delas, diga aqui nos comentários em baixo que eu tenho interesse em trazer aqui alguma discussão sobre elas. diz porque é que investes nelas que, que vamos ver quem é que vai ser mais beneficiado durante este Mundial 2022, ok? E até lá, um grande suporte à seleção portuguesa. Fica desde já aqui também dado o suporte por parte dos investimentos lucrativos. Estamos em força neste Mundial, como em todos, todas as competições de todas as modalidades, eu gosto sempre de apoiar Portugal, gosto sempre de apoiar os nossos atletas que tão bom trabalho fazem, que tanto levam lá fora o bom nome de Portugal. Por isso desejo-vos um forte abraço lucrativo a cada um deles e estamos com vocês. Tchau, tchau!